Hoje nós visitamos uma cidade da Finlândia chamada Porvo onde nós pudemos conhecer duas escolas da cidade onde a estrutura física era super equipada, preparada para receber os alunos e nos impressionou muito ficamos encantados né, com os mobiliários, refeitórios é, e pudemos perceber é, os alunos é, sendo é, agraciados por todos os funcionários, acarinhados. É, e assim, a gente percebe que nós poderíamos também ter isso tudo no nosso país, no Brasil, mas não depende somente das secretarias de educação, das prefeituras municipais, a gente Percebe que isso tudo deveria vir, né, essa mudança, essa priorização do Ministério da Educação, é, para que acontecesse realmente uma educação de qualidade como aqui na Finlândia.